Pessoal do canal do Cícero e da Madalena, nós estamos aqui, depois que eu gravei para vocês ali as plaquinhas falando sobre água, bem-vindos, eu tive o privilégio de me lembrar de um episódio que aconteceu e nesse episódio envolveu a senhora desse lugar aqui, Dona Sueli. Até a Dona Sueli ela não lembrou de mim, mas eu vim aqui uma vez para requerermos um médico para o postinho de saúde. Lá no fundo está o esposo dela. Qual é o seu nome? Mário. Senhor Mário. É o esposo da dona Sueli. Só que na época que eu vim aqui, o senhor Mário não estava aqui. Devia estar trabalhando, com certeza. E a dona Sueli nos recepcionou. Ela nem lembrou que ela fez um belo e gostoso bolo para nós. E nós comemos. E eu estava com o secretário de saúde. estava com a vereadora chamada Lubogo. Um abraço, Lubogo, minha querida. Deus te abençoe. Saudades. Eu trabalhei na Câmara há 22 anos, dirigindo, eu lembro dela, ela está ainda trabalhando. E aí, a Dona Sueli, agora contando. Que foi seu filho, né, Dona Sueli? Genro. O genro dela. O Fábio. O Fábio que fez, juntamente com quem mais? Eu, ele. É, assim, foi nós aqui da casa. A família? Da a família. A família. A é, família. Mais. O da O bebedouro foi doação. Olha só, gente, doação. ali atrás, ó. Atrás daquelas três Tornilha. torneiras ali, tem um bebedouro, tanto que eu peguei uma água geladinha lá, muito ah, boa! Isso! Que foi Se eu quer aç... gravar, pode gravar o bebedouro lá! Era Gravo! Visão, sabe, dos romeiros, foi feita uma feijoada beneficente! E rifa também, e daí foi juntando, foi juntando tudo, tudo e conseguiu colocar, colocar a, certo a, a, a geladeira. Sim. Gente, porque antes dessa geladeira tinha uma caixa de usoporto. Ah, Então tá. o gelo, a minha filha, todo dia trocava água, entendeu? Os galão, as garrafas de aguinha gelada. Sim. Tá? Os que estavam... Que passavam lá, por aqui. E... Passavam não, passam, né? Passam. Passam, passam isso. Agora aumentou e esses dois bancos aqui Sim. foi doação da prefeitura. É ah, o que arrumou, viu? Eu sei até onde ele foi fabricado. É? Eu sei. Então. Ele é fabricado lá no jardim. É. A gente fala é, é, aeroporto porque é do lado esquerdo para quem vai sair lá pro, pro lado da, da, da Granja Maravaza ali. Isso, Lagoa Nova. É, no Lagoa Nova eles fabricam lá. E, ah, tá. e ó, uma observação, sabe quem fabrica? É. Os preços do CR. Verdade? Verdade. Nossa, é. é, eles, eles fazem um trabalho com o governo, né? A Câmara Municipal com o governo. Então eles pegam os presos do CR, aqueles que estão já para quase sair, e eles trabalham com esses bancos aí. O Madalena está sentada ali, ó. Olha e... lá, onde o marido dela está sentado lá, eles fabricam, Isso. coloca nas praças, coloca então, em vários a lugares. passou por aqui um dia, veio, veio aqui em casa, ela falou, nossa, tá faltando um banco aqui. Teve aí um comentário, tá faltando um banco, vou arrumar. Aí a prefeitura veio aqui e trouxe. Oh, coisa tá. boa, né? Olha que bom, aí eles sentam aí, ficam aí, descansam um pouquinho e continuam as viagens. Ai que beleza! Sabe, eu venho muito de americano, Santa Bárbara, né? Aí esse caminho de Romero que a senhora me falou, eles vão aqui. Passa por aqui, descansa um pouco e continua pro sentido de Iracemápolis. Continua, é. Na, é, Quando Mas vem de Iracemápolis para pra Limeira. Passa aqui também ah, e vão para lá. Também. Passa, vai é. embora. Que bom, hein? Passa a base do porto, né? bairro Aqui tem base do aqui porto. Aqui vai bate pau vem tudo para cá. Aí, tá vendo, gente? Bater pau que ele tá falando, vocês não vão saber mesmo, né, pessoal? Eu vou explicar. <risos> Bater pau é o, a alcunha, o apelido de uma cidade chamada semápolis. Agora, dona Celia, me falaram, me falaram, porque fazem 28 anos que eu e Madalena moramos aqui, me falaram que bater pau é porque antigamente é, as pessoas saíam de Limeira para ir para lá, para as festanças lá, e na hora que a, a briga veio a sair, era porretada para tudo quanto é lado, era bater pau mesmo. Não, não tem briga, só tem briga futebol ah, então é mesmo, então tem, é, tem bate Porque sim porque é, é, lutavam entre si com porretada é, gente do céu na do clube, briga na porta do clube, sabe? e ficou né? Aqui para nós, gente, é. bater pau é normal, vai falar iracemápolis. É, é que nem falar Pira. Pira é Piracicaba. Piracicaba. Olha que bom. Vem também, Romero, vem bicicleteiro de Piracicaba. Piracicaba. É. Bom, na verdade, aqui, pelo que eu vi o rapaz passando aí, agora, ele passou, ele passou bem rápido, é. a gente vê que é uma trilha muito bem Isso. caprichadinha, né? Isso. E o seu gen é biker há quanto tempo já que ele gosta de ir? Ah, faz bastante tempo que ele vai. Que ele vai, né? É, ele começou com o pessoal do cara, né? Lembro, o do cara. lembro. Ele foi, foi, acho que, umas três vezes com o pessoal do cara. Sim. E depois ele então, começou ele é com, com o pessoal do caminho da fé. Que daí ele vai com os amigos assim, de Aracemabra, são menos, né? E o cara era muitos, né? E as paradas deles eram assim, meio assim complicada né ele preferiu então aderir a um grupo menor é um grupo menor mas que ele né? se se e tenha se, um pouco mais assim de, como é que fala intimidade é. né é um amor um amor mais e de um grupo menor mais era unido muitos né era muitos era um é. lugar bastante assim difícil era sim. difícil e sempre eles iam na época do frio eles passavam frio sim né? E agora não, agora os alojamentos são um pouco melhores. entendeu? Ok, entendi É, são bem melhores do caminho da fé Pessoal, para mim... Vamos fazer também aqui um lugarzinho para Nossa Senhora É né? É tudo muito devoto e... Sim, não. na hora que eu vi ali o capricho é. Eu já falei na hora, falou o pessoal aqui é devoto, né? Ah, então Já gravei ali a capelinha do São João e... Fica a noite ah, inteira acesa aqui, ó Ah, aqui. tá Acende a luz dentro dela Gente, para mim pra mim foi uma surpresa muito agradável, porque nós saímos, né, Madalena? É. Saímos assim para dar uma volta, né? Isso. Daí que eu falei, eu falei, eu lembro de uma vez que eu fui lá, bem. Uma única vez eu vim aqui. As senhoras não lembram de mim porque faz muito tempo. É verdade. E, e, e, como, e como veio a pandemia, estragou tudo, nós passamos um bom tempo separado por conta disso, a senhora não vai lembrar, mas foi antes da mas, pandemia. É por isso, né? Que eu acho que a Lubogo, se não me foge é a memória, está no terceiro mandato. É, acho que sim. Né? Segundo. terceiro? Não, acho que é o terceiro mandato. O terceiro? É, é, o terceiro é. mandato. Então, eu vim no segundo mandato dela. Ah, então. É. é, foi mesmo. Foi. Tempo, e agora tem médico aproveitando, nós estamos não, conversando? Não tem? Não, não tem ainda? Não voltou mais, não teve mais. Que pena, né? Não, não teve. Que pena. Bom, agora aqui eu vou até que, como diz o pessoal, eu vou até que parar aqui e mudar o assunto outra vez, né? <risos> Porque quando entra, na, quando entra na política a gente deixa quieto. Bom gente, ele me deu a liberdade, eu vou entrar aqui E eu vou mostrar para vocês O que eles fizeram aqui ó. Que capricho é, Que eles têm O respeito que eles têm Eu quero já mandar um abraço pro Fábio Dizer para você Fábio Que eu fico muito feliz pelo carinho Que eu fico muito feliz pelo respeito Pela consideração Pelas pessoas que por aqui passam Tá bom? Olha só gente, aqui é o cano d'água que alimenta esse caninho menor, né, que vai para a geladeira, e aí uma big de uma geladeira aqui atrás, né, para matar a sede do Romero, para matar a sede daqueles que porventura passam aqui, independente se está de bike, se está é, romeiro, ou se está com o carro próprio, mas isso é muito bom. Parabéns para você, pela sua atitude, iniciativa. Uma hora eu vou te conhecer, meu querido, vou dar um Vou fazer uma prosa boa com você aqui também. Então, eu tinha esquecido de um detalhe. Sim. é importante, né? Sim. Porque esse terço que Nossa Senhora está com ele na mão. Só vou pegar lá então. Foi a doação de uma amiga da minha filha. que Ela viajou para o Vaticano, lá para Roma. E ela trouxe direto do, do lado do Papa. Sim, de bom, tá. Desse atual? Desse atual, Desse agora atual. o Papa Francisco. Foi um mês por aí que ela... Viajou pra lá, foi pra Portugal e fato, tem um monte de lugar lá. E ela aí trouxe, essa, e trouxe esse terço com a benção do Pai. Olha, Eu acho que, né, pra vocês, pessoa que tem essa fé. Tá aí, para mim, uma novidade muito grande, viu, gente? Para é. mim aqui. Também, é, muita gente pergunta, sabe? Nossa, esse terço que né, tem, tem algum significado? É porque normalmente vocês não tem, né? é, vocês é colocaram. É. É. Daí a gente falou, não, ela, porque o marido dela é Romeiro também. Também, ah, amigo tá, do meu gínio, tá explicado. O marido dela. Do Fábio. É isso, do Fábio. Ele chama Michel uhum. e ela chama Joana. Sim. E daí ela falou, já que eles vão, né, e que Nossa Senhora abençoou o caminho deles, ida e volta. Né? Como de fato foi. Então ela trouxe e vieram um domingo à tarde aqui, a gente reuniu. Fizeram aqui, uma tudo, reza. E veio até um, uns romeiros, veio aquele dia, parou a bicicleta aqui. Uhum. E a gente fez aí umas orações Sim, e, e colocou o terço dela. lá. <risos> Ficou então, diferente, pra, né? Porque a gente completar. conhece ela sempre é. sem, sem né? É, é, com as mãos postas, é. né? Como é que fala, mas agora ela tem o terço na mão. Pois é, gente, e é, é isso aí que. Eu... que eu... O católico é Sim, o terço, é, né? É. É um uma... instrumento, né? De oração, é, Uma coisa né? que eu sempre falo é, é. nesse canal que eu tenho, é. É, a gente viaja é. e não importa onde passa. Aquela capelinha lá. Na subidinha, para quem vai para aquela outra igrejinha antes de chegar. Naqueles campos de futebol Tem uma capelinha Lagoa Nova Nossa Senhora das Dores ah, É uma, não uma capelinha pequenininha na subidinha de terra Cedinha de terra A direita Você passa uma pontinha E depois tem uma capelinha Isso Ali eu não sei se foi alguém que morreu por um é, acidente Antigamente falavam que a pessoa morria né, no lugar Isso, em, em Minas tem muito isso Andaria É, em Minas tem muito isso É, ali tem Aí uma vez eu parei e fiz uma gravação Daquele jeito que eu fiz ah, hoje ali verdade Aí as pessoas de, que são meus inscritos Ficam assim Olha pessoal, vocês estão me ouvindo agora, né? Eu agradeço pelo elogio. Falaram assim, Cícero, você sendo evangélico, você nos respeita. Você passa, você grava, você fala e não tem frescura. Aí eles falaram para mim, outros, quando tá gravando, que vai pro lado de uma igreja católica, eles pulam. Eles passam rápido, ah, eu falei, não, não gente, eu, falei, eu né, não faço isso, viu? são todos meus irmãos, eu jamais então, posso, a é... fé de cada um, Exatamente, se você né? crê no candomblé, é. por que eu vou desmerecer você? Se você crê no espiritismo, por que eu vou desmerecer você? Não, não faço isso, e nisso começaram a vir os convites, oh, vai ter uma festa assim em tal cidade, você não poderia vir até aqui para você ficar com a gente? Aí eu vou mostrar para o senhor o que nós estamos fazendo. Vem cá. Agora eu vou levar a dona. Chega aqui. Vem cá. Nós estamos fazendo ainda, tá? Para mim e para minha esposa. Olha lá. Ai meu Deus, não tá vendo? acredito. Nós estamos fazendo ainda, não está Ai, pronto. Ai meu Deus, olha lá, o que, que ah. nós vimos esses dias, né? Na televisão. Está tá ainda, é tá ainda em andamento, né? Está bagunçado aqui. Está meio bagunçadinho, nós saímos com a é família. É pra, pra viajar também. Pra viajar, é. O nice. é. estofado dele tá em casa. Já, é tá, já tá pronta a cama, tá tudo arrumadinho. Já é? toda. toda. É. Agora, agora nós estamos dando os últimos. Na roça, assim, a gente é mais velho. Não. O mais velhinho. Né? Estrada tá de tá? Poeira, É, é. é. Aí... Aí... Pai come, você isso, assim, né? é. Porque que que acontece? Nós escolhemos esse carro aqui é. por conta é. dele ser só mecânico. Ele não é eletrônico. Porque eu tô com um carro eletrônico, por exemplo. Ei, problema. Eu tô lá indo no Piauí com a minha esposa. Aí dá um problema no painel, numa estrada de terra que nem essa aqui. Mas é... Quem vai me socorrer? Ah, Mas esse não. Esse é o Joãozinho que mora ali no bairro tal, mecânico de diesel, ele arruma. Viu? Um licato e um arame arruma. Já arruma. <risos> Entendeu? Igual o Fusca, né? Igual as Kombi, Ei. as Brasílias era assim. Então eu e Madalena estamos já ali. então um cup, tô, Pode entrar, fica à vontade. Chega até a nossa casa. Agora a senhora já vai chegar na é. nossa casa. É bonita <risos> a Só cuidar para não bater a cabeça que ela é baixa. É, e é baixa. E ah, é bonita a casa, bacana, hein? É. É. Ai, Mário. Oi, vai, vou... vai lá, seu Mário. Não tem café feito agora, mas eu, tô, eu não tenho esse um botinho de gás. Ah, eu tô vendo. Que tá, a gente, é. Como a gente está mexendo Olha, com madeira, está sujo. Olha a tá Uma coisinha mais linda, Mário. Tá bom, meu. Aqui, pia, tá pia. Com... Olha lá. Tá assim, a pia. Cheia de coisa. Que a gente tá, tá andando assim, pra... mostra o sistema de... Ali nós temos o sistema de refrigerado, né? Aqui é, é pra puxar. Aqui é pra puxar o todo, pra puxar. Aí você coloca a mesa aqui, coloca, né? Coloca a cadeira. É, né? Agora, é, porque... A é, melhor coisa que tem é pegar a esposa e sair passear, pegar os filhos, neto. Né? Nossa, vai aí eu peguei semana passada fiz aquele nichozinho para colocar o escondimento dela. Que ela é uma boa cozinheira. Eu né? já vi passando televisão até tem um colega do meu irmão do meu jeito tá fazendo uma, uma combi, velho. Faz, Faz fica muito uma, bom. Mas aqui, olha. É isso aí, ó. Dá para dormir é com ela tranquilamente. Tá pra viajar para um é, o. É, é. é. A intenção nossa, na verdade, é dar uma volta dentro do nosso país. Ah, Primeiro conhecer o nosso Brasil. É. Eu, eu, eu, eu sou um cara esquisito eu não valorizo outros países tanto quanto eu valorizo o meu país eu amo meu país amo meu povo amo minha cultura a pessoa trabalha ganha dinheiro vai lá para Disneylândia, vai lá para não ser na onde deixando um abençoado Brasil e tem nada contra ver mais nada contra né, é, nada contra, né? Vocês são de lá, de Minas, assim? Não. Nasci de Minas é, ou não? Meus pais Os sim. pais dela e é de meus pais. Ah, tá. Tanto é, dona Sueli, são, tá. tanto é que eu gosto de ser chamado mineirinho. Ah, é? Eu tenho um nascimento aqui, mas o sangue vem de lá. Ah, entendi. E ela também, ah. e ela também. Por isso que nós estamos agora arrumando... Você mostrou o guarda-roupa pra ela? Olha lá, olha o guarda-roupa lá. Aquele é o guarda-roupa dela. Aquele é o guarda-roupa dela. Olha o tamanho do guarda-roupa dela. O meu é o de lá. Meu ah, lá. Meu é esse. Meu é esse. O seu é o seu de lá? Ai, gente. Que lá é o de lá? Então, guarda-roupa ia falar, deve ser armário. Então, Não. É de... Por lá de cá é um armáriozinho de comida, dona Sueli. É igual. Aí quando tá muito calor liga o refrigeradozinho ali, ó. Ah, tem ó. Fecha e ela fica bem fresquinha, bem gostosa. E aí? Aí por que nós fizemos isso? Os filhos já estão tudo criados, já casaram, já tem os netos, eles que se viram. É mesmo. Eu vou pegar minha namorada e vou voltar a namorar, porque paramos de namorar para criar essa molecada toda aí. Então. Agora eu vou voltar a namorar. Isso, tranquilo. Só passear. Só passear. passear. É só. Vocês são jovens ainda. Né? <risos> Imagina que eu sou jovem. Eu tô com 65 já, mulher. tá bom, mais novo que eu. Eu estou com 65. Mais novo que eu. E eu 74. Mas, ó, se o papai do céu me dá essa idade... Com essa saúde que o senhor tem é o que eu preciso. Porque sem saúde esquece. É. Sem saúde esquece. É, é. Saúde, esquece. é. E tá ainda falta terminar, falta eu terminar ainda os baús. Os baús aqui, dona ali, ó. São baús onde vão sapato, vão é, roupa, cobertura, mas é o mínimo, é o mínimo. É, o mínimo. é não vai levar, quem dera, né? É, é não dá. Mas só que assim, você compra um feijão, uma farinha, um jabazinho e tal, é. faz um almoço, viaja. Chega no mais pra frente, tem uma cidadezinha, você entra lá dentro, é. procura um lugarzinho, vai na vendinha lá, compra, fica ali dois, três dias, levanta voo e assim vai. Nossa, que delícia! Só que tomada cuidado não me roubar, Olha, eu tenho assim comigo, sempre tive, né? Eu tenho uma fé muito grande no nosso Deus, né? E eu sei que se eu for parar numa pequena cidade, eu vou procurar. Sempre um lugarzinho, um, um aconselhamento de alguém da cidade. Isso. Vou conversar com o um policial, vou alguém buscar ajuda, não, onde eu né? posso ficar. Se tem um camp, se não tem um camp, né? Isso. Porque eu sei que na terra dos outros o galo é galinha, né? É. E ainda mais onde tá hoje. Não... Do jeito que está hoje, é. todo cuidado é pouco. Ainda é. mais um coisinho bem arrumado, desse, é. na Então, Nossa, é, é, Aí eles, eles vão tudo ali atrás agora. Não, só eu e... Ah, sim, vão sentadinho tem ali, ali. Ali tem... Três cintos de segurança, Não. ela é para seis lugares, ah, tá. então ali tem três cintos de segurança e eles vão, a gente sai um pouquinho com eles para eles a a vai, tudo é, é. O lá tem água. esse garrafão ali é. tem, tem água gelada, Põe essa água que é benzida, essa pega dessa aí, essa água é boa de benzida. Aí nós temos, é, a gente para e pega, a gente é. enche e, e depois tem o... o o lugarzinho vai gente estender uma, vai, uma um... rede, para, ah, tá. conversa com um, conversa com o outro. A Carolina queria ver. Nossa, é. se a Carolina aqui, olha por cinco minutos. Não. Pois é. Nossa, aí a minha, a minha esposa, ela tem uma. Nós temos uma sobrinha que desenhou para nós lá, ó, bom sonhos, sabe? Ah, ela, que, ela trabalha com isso, né? Sei. A profissão dela é essa. Ela faz, Ela faz aquele bom sonho. Desenhos, é, para é, lá de cá a senhora não entrou, a senhora não viu, mas tem mais para lá de cá. Sei. Que foi colocado ah, também. E em cima também sei Em cima né? vai ser assim. Por enquanto, é, ela não tem energia solar. Ah. Mas eu tenho um amigo que. A gente é o que Deus não dá nessa terra, a melhor coisa do mundo são amigos. É. E esse amigo meu trabalha exatamente com energia solar. Ah. E ele vai colocar para mim duas placas de ah, energia vai solar. Vai. E em cima dela, dela vai ter, ali. em cima dela vai ter uma caixa d'água de inox, né, hum. que é para servir aqui para gente. E em cima da caixa d'água que vai ser energia Eu solar. Tenho Eu, né? tenho Eu tenho as energia, isso não é casa. Melhor coisa o senhor Eu fez, melhor fazer. coisa. Dois, melhor anos. coisa. Um. Dois, anos. dois anos. Melhor Só coisa tenho. o senhor fez, melhor um. coisa. Aí, o 16 dar um volta do o Não, bem, nós saímos para dar uma volta para isso mesmo, para a gente dar uma espalhada na mente. Pessoal, acabamos entrando aqui dentro da propriedade da Oi, do meu, é, Sueli com o seu Mário. Olha, aqui tem uma piscina e nós vamos ali ver se acha umas mangas. Como chama aquele feito de abelha? Lá ela pequenininha casinha na árvore. Aquela pequenininha lá esqueci, ah, sem tá, ferrão. Tá bem madurinha mesmo Ai que legal uma casinha na árvore. Aqui, Aqui. Uma casinha na árvore. Peraí, Lívia, peraí, Lívia. Lívia! Espera aí! Devagar, vai! Olha, tem uma casinha na árvore e as crianças vão subir. Ai que delícia! só é criança, mãe, eu ah, é é Helena ah, é é, é meia meia é, é, isso ai que delícia, né olha, é. olha lá elas nem estão amando, nem estão gostando, né tem luz aí? tem luz aí? tem acende Ó, oh, vou fechar a casa, você tá vendo, ó. Oh. Uhum. Aqui, ó. Uhum. Acho que acende o uhum. solar. Oi, vizinha. Bom Oi. dia. Uhum. Tudo uhum. bem? Tudo. Uhum. Fecha. Fecha. Fecha. Olha os cachorrinhos. Oi? Mãe, você embora pra ir embora pra mim. É. Olha <risos> o cachorrinho. Olha lá, ó, ó, nem é criança, né? Ah, <risos> tem nem é criança. Mãe, na da tem na beira do barranco só, assim em volta. É? É. não era minha, se mãe, a minha filha É. dois meses. É. anos. Então, já é tempo. Nossa, novinha. É uma rede, deita aí. É. Depois eu, eu <risos> Sabia que eu, eu já vi essa rede e falei pro vô que eu queria uma dessa? Desse é? tipo? Gente, é olha ali, Débora. que é a Débora. Que delícia! Que Tá. De rosto, ela foi sentar e caiu. Então, meu marido, né? Pesava 80 e poucos quilos, desemparafusou, mas. Esse negócio é mesmo. Vai, eu tenho meio. Vai, agora, muito... gente. No chão vocês não passam. Tá aqui, né? Não. Você tem que experimentar. Agora, Dani. Olha aqui. Não. As galinhas Vem ali. Vem me visitar. Dani. Dani. Dani. Oi. Vem me visitar. Desce, Helena. Desce, Helena. Hã? Desce. Desce. Pode ser. <risos> lá vou eu. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Deixa eu subir essa não. Essa não. Bom, deixa, sabe lá em cima, Vó. Vê ver se deu aqui. de dois Tirei. O que ele está falando? Mas ele gosta do Vai, aí, Vai! Desce no escorregador! Joga pra mim Joga uma pra mim Joga Ó, oh, tem mais brinquedo aqui, ó Lívia, eu vou bater o rosto aí na lata O rosto aí, ó É cobrando. Não pagou a energia, Helena. Cortaram sua luz. Oi, vizinho. A gente se Cortaram sua luz, Helena. É? Vai, gente. Não vai dar nada não. Ai, estão roupa velha. Cuidado, hein? Deixa eu descer de novo. Bom dia, vizinho. Oi! Bom dia! Bom dia, Bom dia vizinha bebinha! Você não achou nenhuma, Débora? Boa? Olha aqui, gente, é, quanta manga. Já tem um balde Se boa, você leva. Olha o Bruno. Eu tô vendo ele, mas aqui eu não consigo. Olha as maritacas. Acho que ele tá tirando foto. Dona <risos> Sueli. Helena, não. Acho que ele tá tirando foto da casa. Tava tirando, eu acho. Vou tirar uma foto de vocês aí. Olha aqui, olha. ó. Olha Helena! A Helena, olha aqui. Vale olha pra vó. Me pega meu pé, viu? Tá. Nem É, tá Helena, encosta mais. Encosta aqui, vai. De novo, tirar com essa mão aqui. Pegar o cachorrinho. Agora vem tirar aqui, Dani. Vem tirar a minha. Põe a mão na frente. Ah, tá né? gravando. É aqui você vai tirar. Tá. Vem, Helena, vem aqui, por favor. Vem, Lisa. Mais uma. Vem. Pronto. Pronto. Mas ela tá achando que ela é não até a não larga de mim, gente. É. É. Não. é? Não larga de mim, a Lilica. A Lilica. Oito anos. Então, gente, dá uma olhada na beleza dessas vai... flores. Olha o capricho que ele tem, mas a dona Sueli, ó. Orquídeas. Que coisa mais bela. A da noite. Que beleza, gente! Olha só. Para quem gosta, como eu, tem várias qualidades. Eu não sou muito expert em orquídeas, mas tem várias qualidades. Esse aqui não é, mas merece ser registrada. Olha essa aqui, ó. E ela cuidada pegou o filho dela. Olha essa aqui, gente. Olha essa Olha essa Simplesmente lindas, né? Ele mostrou para mim essa rosa do deserto Que eu não conheço essa qualidade Ou seja, essa cor eu não conheço Essa é outra rosa do deserto amarela Que eu também não conheço A branca que eu também não conheço e a roxa, um pouco mais velha que a é de baixo. Eu conheço só a vermelha, pessoal, por isso que eu falei que eu não conheço. E olha só essa orquídea, que belíssima que ela é. E esse aqui é apaixonado ó, pelas Ele flores. Ó. Ele gosta, a melhor coisa que tem. Qual o nome dessa daqui? Essa aí não. Como é que tá, E Ela Essa aqui, Como é chama essa daqui? Que lindinha, né? Que delicadinha, não? Você acredita que nós compramos em lambra? Eu Porque acredito que ela eu eu papel. Todo mundo pergunta agora o nome dela. Olha, ela fica, fica roupa. Olha só que gracinha, que capricho, pessoal. Eu, eu, eu... Quando, eu... quando a pessoa gosta, gosta. Essa é que é chamada é que chifre de veado, é? Não, essa aqui é outra. É Eu sou meio leigão. Meio não, totalmente leigão numa pergunta dessa, né? Eu um... não, essa flor eu meu, tomates, tá, é bonita, ela fica lotada quando está passando flor. É um que belezinha, não? Olha. Aí, pessoal, Você ele cuida, é? Né? Ele não tem só por enfeite, né? Ele cuida, né? Olha lá como é que ele cuida. Ali, tá vendo? Olha, e a casa dele por ser uma casa grande, bem caprichadinha, cuidadosa. Aí, é tudo diferente cor. Puxa vida. Olha só. So, Olha essa aqui. E aí o senhor conversa com elas? A vinca. É? A minha mãe, ela conversa, me ensinou a fazer isso. Essa aqui é vermelha, preto, verde. Essa aqui é a vinca. Olha lá. Essa aqui é... Vou mostrar aqui na... outra flor aqui? A, a, minha, esp... volta, a minha esposa a conhece. Ela é. sabe bem o nome dela. Muito... cuca, é Zamiocuca, Zamiocuca? Ah, nem Eu acho que é cuca, sim. É, acho que Zami... é... É, alguma coisa é meio curto. acho que deve ser isso aí. Aqui tem o que ele falou, esse tipo de cavalo, né? Aqui tem uma aventa. Aí, aqui tem um monte, todo. Poxa vida, é que, que gracinha, não? Tem até flor de maio ali. Hã? Flor de maio. Tem, tem tudo. E isso é tão bom, isso... Ah, essa aqui ele falou, né? Olha que linda, né? Lá tem um desse tamanho pra folha, lá Sim. essa aqui tem bonita, que coisa. é bonita. Linda. Essa eu, eu conheço... Na minha terra tinha muito quando era criança. Eu lembro dela perfeitamente. Minha avó plantava no jardim. Mas tem bastante flor. Tem é... A, o senhor tem uma benção que é... Morar no eu sítio, né? Boa, tudo, Aí, ele, tá ele que cuida, gente. Tá vendo? Olha que belezinha, ó. Isso é maravilhoso, não é não? Bom. Essa aqui eu faço questão de mostrar que ele estava mostrando para mim. É, é de Olha de que cor. flor matizada, mais dela é. Quem vai que sai vermelho, é, é matizada, linda demais. ah essa aqui que é a mesma que eu registrei. E aqui tem uma Dália, pessoal. É, tem, é, tem a Dália. É. A Dália vermelha, o senhor tem? Essa daí é dessa cor. Você acredita que ano passado deu vermelha junto com ela? Acredito. Deu com vermelha, mandando a menina e a foto. Que coisa. E essa linda aqui que eu não conheço? Ah, essa eu conheço. Essa eu conheço. Ela Olha só a beleza dela. Que coisa, eu tinha visto dela lá em Minas. aqui tem bastante tudo A cola do lá. essa aqui é no Brasil inteiro tem dela né essa daqui ó no Brasil essa aqui ó no Brasil inteiro tem dela ele me trouxe aqui gente para ver as rosas do deserto que ele tem vermelha aí ó. ó olha o cuidado e o capricho que ele tem dá uma olhada só que mão abençoada ó essa é bem vermelha essa é bem chegada no vermelho ó essa aqui já está passando o tempo e essa aqui é outra Vermelha também. Muito caprichoso, né? Quando a pessoa tem amor, né? É. Essa aqui, essa aqui é preta, mas já fechou. Ah, já fechou. Essa aqui é coisa linda. Matizada também? Linda. Oi! Oi. Oi. Oi. Olha só. E ali as crianças brincando. Olha. Vem ver aqui, ó. Criança gosta de... moleque. É, hoje eu tive o privilégio de passear ah, é. e conhecer um companheiro não, não. que gosta daquilo que eu gosto também. Olha, poxa, ah, é. essa eu vi uma vez um, em Minas não, Gerais, uma... o rapaz fazia a garagem. Ah, alta. ele tem um outro eu altarzinho aqui, gente, olha lá. Ó. E justo no tronco de uma árvore. É, que bom. ideia, né? Eu vou ficar de lado aqui para poder não sair muito. De... De olha só, era um pé de abacate ele está falando. Um banquinho ali pro pessoal se reunir. Ah! Que que é isso que o senhor tem aqui, meu Deus? Uma plantadeira, gente. É. Quantos anos que eu não fico perto de uma dessa? Olha é aqui, olha. Essa aqui. Que é aqui coisa. Adubadeira. Ah, a adubadeira aqui, ó adubadeira. A adubadeira. A gente, vocês conhecem por conta desse... Dessa é latão, aqui, ó. Né? É, o latão Só ficava aqui, ó E pegar, isso aqui girava, ó é. Passava embaixo em outra, aí saía Aqui, para quem não sabe, fazia o suco. Ele que fazia o suco na frente. É, e para é, Para puxar. Puxar. puxar. E aqui atrás, esse, essa roda de trás, vinha tampando o, o reguinho. Ai, mas que coisa aqui boa. Tem a... a fartura de manga. Amelina! É, Linda. Rapaz, é, Deus, a... Deus, a... Deus, a... Deus te deu um paraíso, viu? Aqui tem bastante a... árvore também. Deus deu para o senhor um paraíso e vocês merecem. Agradeço a Deus por isso. São poucos que são gratos a Deus por isso, né? Ah, é. aqui tem a Ah, é, é. Estão bonitas, hein? É, essa eu não conhecia nem a flor dela. Essa eu não conhecia, viu? Nunca tinha visto a flor dela, não. Simplesmente linda. Como, como todas as flores da natureza são lindas, né? É tudo bonito. Essa eu não conhecia. Estou tendo Sério, o prazer de fazia, conhecer fazia agora. aqui tudo... tudo, tudo a boa mulher. Ai. Essa eu conheço. É. Antúrio roxo. Ele não é vermelho, tá gente? Está vermelho aqui na gravação, mas ele é roxo, viu? É estranho, mas ele é roxo, tá bom? Olha só a Helena no pula-pula. As meninas estavam aqui também. Agora que eu peguei o celular para filmar, elas saíram também. Pularam que nem umas cabritas só pela escadinha, Lívia. Ô Dani, vai lá buscar água para livre para você. Busca água lá. Busca água. Vai então, vai vai um pouquinho. Olha que você pula na cabeça dela, hein? Devagar, Dani. Ô pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei aquela hora que eu tava indo embora, tava despedindo. Mas vocês não sabem o que aconteceu, viu? Sabe aquela visita que você não imagina? É o que aconteceu aqui hoje, ó. Terminou tudo em pizza ou seja, pão com ovo. Ó, oh, coisa boa demais. Ah, a Madalena tá ali, ó. Olha lá, ó. O seu Reginaldo, olha lá, ó. Vai preparando que a Madalena gosta disso, pão com ovo, ó. Seu Reginaldo é um inscrito do canal lá de Cabo de Santo Agossinho. Agora aqui tá. Ah, o, Fá, o Fábio, é o Fábio que eu falei aquela. Olha aquele ali, ó. Dá um tchau aí, Fábio. Esse é o Fábio. É o bike aqui, é, ajudou a comprar a geladeira. Dona Elisa. Dona Elisa, dona Elisa, tem nada é a ver com a dona Elisa, dona Sueli. Ela deve estar tá pensando, mas o que, que eu fui fazer, meu Deus do céu? Ah, dona, dona, olha, vocês são muito gentis, viu? Eu quero agradecer a você já logo de uma vez para poder fechar agora com chave de ouro. Aqui nós já choramos, eu já chorei, já lembrei de família, já conversamos um assunto. Agora aquele ali, ó, esse aqui, ó, mais a esposa dele que é de, a de lá que está com o neném vai contar para nós com calma a história dessa geladeira. Aí o pessoal vai deixar de passar para outro caminho só para beber água aqui, ó. Ali está a filha, né? É filha também da dona. A Mariana, mais o Ricardo. Ricardo. Bom, o nome dela, eu não sei. Ó, Carol, Carol. É. isso aí eu já sei. É ah, é, é, é, é tia, tá? É. Ela tá com o bebezinho dela lá. Ó, e essa aqui tá conversando bastante. Aqui ó, o assunto que ela tá aqui ó. <risos> é então, eu vou, agora, eu vou, agora sim, eu vou dizer para vocês: ó, ó, inscreva no canal. Comente, compartilhe, dê seu like. Agora eu posso fechar com chave de ouro. Que eu não fui embora, não, como vocês estão vendo. Olha lá. Um abraço. É. Tchau pra vocês, pessoal.